Como assim, tipo, tem, tem um helicópterozinho lá? Veio o Dirt, comigo? Tem, mano. Tem, né? lá do, do quê? Eu vou buscar o um avião. Vai lá. Eu vou marcar aqui pra onde eu tenho que ir, velho. Ué, eu tenho que pegar um ônibus, mano. Tem que ir pra um ônibus, ô, rapaziada? Que isso, Não, helicóptero buzzard. Nossa, o cara... O cara, cara joga bem fica se fazendo pra vender, meu pô. Tô perguntando se você joga não. É louco, você joga bem? Eu tô, tô perguntando, caralho, como é que é o jogo? Eu jogo só, eu, eu jogava LoL e Free Fire. Não, LoL foi desculachar, caralho. LoL é bem, não, mas você tá parecendo um jogador de LoL ultimamente, cara de louco do caralho. Você acha? Pior que tá, ele vai tomar. Mano, eu tenho que pegar um ônibus, mano. Um o ônibus da cadeia, viado. Matei o motorista e vou pegar um ônibus. Falei, ele jogava na época do console, mas quando ele vem aqui pro, pé, pro PC, o bichão peidou na farinha, viado. Então, é, então, no... no, no tô que eu tô novo no PC, é outro jogo. É, é mano, mas não sei o que o jogo então... ele tem. Jogabilidade, movimentação, aí ele é igual Ah, eu tô meio mal depois da vacina, eu não consigo movimentar direito, não. <risos> é, é piadíssimo, né, Fernando? O bicho é todo trouxa, né? É, é, é. A voz do, do, do Rex não parece aquele maluco que faz uns stand-up lá que você assiste, Luiz, ou que é, tô... chama, velho? Agora Bom, Aquele agora louco sou... lá que você curte <risos> lá assistir, cara... e... Que esqueci é a voz do que bagulho, velho. O cara se faz, se joga que nem o Esteban, eu tiro o chapéu. Como assim? Não. O cara tá, se o Fernando tá se fazendo, ele tá se fazendo aí, mas joga que nem né? Esteba, Esteban, eu chapéu. Como assim? O cara era champion, né, mano? Eita. Comprei. Não, aí. eu não jogo Rainbow Six, não. Eu sou ruim pra caralho, sem zoeira. Eu jogava COD, pô. COD é uma jogabilidade diferenciada, da diferenciação, tá ligado? Mano, eu tive que pegar o você ônibus baixou, da cadeia. Já, cara, tô levando... Você baixou? É, eu baixei. Aquele dia lá, eu deixei baixando. Depois nós vai jogar, então. Puta que pariu, velho. Aí vocês me fritam, né, mano? <risos> Mas, moleque, ah, é bom porque ok. depois que acabar essa missão aqui, né, aí ainda vai pro Evo Six, porque... para dar uma... diferenciada... É, que... de... é cara, já, já não tô aguentando mais, não. Caralho. <risos> que depois dessa é a missão da... dupla do... Não, vamos terminar do... essa missão aqui, né, vamos terminar. Não, aqui já é a missão final já da, da prisão, não não né. Mas a gente começa com o preparamento. Aí é o preparamento da próxima, né. É. É, então é a próxima, vamos faz amanhã. A gente joga é Free 20, Fire. Então tem que jogar um Rainbow Six. Ele, o Fernando tem baixado, ele vai jogar com nós, foda-se. Não, vai jogar, não. a gente vai jogar sem colocação, né, porque... Ele não tem nível pra ranking. Filho, mas ele oh, tem nível Oders. pra sem colocação. Não, ele tem sim. Ô Dirtz, vem comigo, não, me acompanha. Não, Eu sei. Não, não, não é pra pegar esse checkpoint aí não, não pega esse checkpoint aí não. Não pega, não sobe essa escada. Vamos lá no meu Kuruma. Te ensinar de um jeito diferenciado da diferenciação. Ah, Tá ah, <risos> ah, o caça tá vindo. Mano, eu ainda Ficaram não peguei a porra do bagulho, velho. Eu tô... Fica rodando atrás dele. Como é que é esse Kuruma vai parar ali? Já deixei Deus o cofira. ônibus aqui onde tinha que deixar, manos. Ah, eu tenho que destruir o ônibus, velho. Eu não tenho bazuca, gente. Compra granada no inventário, pô. Fica rodando atrás do jato aí, ô... O... Tô rodando, tá safe, tá safe Atrás do tá Destruiu o ônibus, manos Tô pegando... Pra que que eu peguei a porra do, do, do ônibus se não tem nada a ver, né? Ah, padrão, o jogo é assim mesmo, pé. Eu poderia ter ido com o meu carro até o bagulho já Agora eu tô indo lá buscar o helicóptero Nossa, avião aqui em cima Filha não Fica aí. Não, né, filha tô... Não, não puxa, amor Nossa, eu bati no meio não, não do nada, velho. Cadê o fone do papai? Cadê o celular, papai de Deus? Aqui, ó. Tá comendo melancia. É, pô, deu fome. É, deu fome. Os caras tomando conta do helicóptero aqui, mano. Tive que pegar ele, foi mal. Pega a cantina aí, papai. Vem aí, ô Zé, Ruela Não, tá sempre, assim, mano. Nem precisa perder tempo aqui. Fica aí sobrevoando perto da cadeia pra gente poder quebrar os carros quando eles saírem aí. tô atrás do jato aqui de boa. Deixa eu subir aí, já. o que você tá roubado ainda reclama Mano, o jato tá indo pro fim do mapa oh. aqui, velho. Ô, oh, é... É irmão do D, do mano. Ô, Jean, é, não é irmão do D. Só pro carro eu, velho. Quase fui atingido, mano. Mano, vai dar merda, velho. O jato tá indo pro final do mapa aqui, mano. Como assim final do mapa? Tá indo pra água aqui, velho. Volta? Aí ele vai vir atrás de mim vai, vai... Ah, lá, ele vai nobrando. É, ele foi pra longe, mano. Não tô vendo ele. Fica, eu tô indo na sua direção aí, Fernando. Se prepara. Aaaah! Ai, ah, morri. Tô fazendo uma... Sério? Você tá trollando? Não, o jato virou e tá vindo atrás de mim, mano. Puta, pega a cover atrás dele de novo. Tô tentando. Tá muito baixo ou muito alto? Tô baixo, tô baixo Aí, aí, fica aí, Fernando Eu vou subir na sua altura, aí você arrebenta o jato Não, não, não, não Errou! Ai, policial imortal, mano Caralho, o bagulho tá mirando não, viado? Vou colocar, arrasta pra cima, scroll Filha pra cima aí consegui entrar atrás dele de novo não, vocês não vão sair dessa, delega, dessa prisão aí nunca, não? Ah, nós estamos tá matando os caras, mas eles spawnam mais. O carinha não anda enquanto eu matar tudo. Ele desviou da minha bala, velho. Boa, tô atrás dele agora, tá de boa, tá de boa. Ô Dudé. Oi. Tá conseguindo aí de boa? Tá, de boa, agora vai em outro jato. É porque os caras aqui é imortal, tá ligado? Deixa eu lá buscar aquele puto lá que ele não vem com a gente, ó. Tá vendo isso, Durtson? Uhum. Oh, depois dessa, né? meu olho já tá ardendo. Né? Como esse cara tá fazendo isso, eu não sei. Joguei uma nele. Tamo saindo, tamo saindo, tamo ai, saindo. Ai, não morreu, fala que não morreu. Não, se o bagulho quebrar, não tem problema. Mas você não pode morrer, tá ligado? Pode pousar aí. Você não pode morrer, tá ligado? Tamo saindo daqui já. Aí, sair. Eu tenho que descer também, né? Que avião tá pegando fogo, porra. Vai explodir o avião. Vai morrer todo mundo junto nessa porra. Fodeu. Nossa. Aperta F aí, vai. Corre pro porra do avião. Alt F4, todo mundo se essa porra explodir. Vai, pousa esse cara aí. Calma. Meu Deus. Vai explodir, Cedão, mano. Tudo, eu Caralho, mais. eu apertei vai, o F e não vai. tá saindo, velho. Não, você é burro, cara. Que loucura. Não, você tem que pegar, voar. Você não sobe, não viu? Já era, pode ir. Vai explodir, mano. <risos> vai explodir, vai explodir, já era. Não passa em cima da, do, da prisão. Se passar, os caras te dão um missa. Puxa tudo pra cima, Fih. Fe, destrói esses, esses uh, helicópteros que tá atirando a nós. Eu te destruí já, cara. Mais um, ó. Calma. Puxa tudo pra cima, mano. O bagulho vai ser altão mesmo. Eu tô, como é que tu conseguiu fazer isso, mano? Mano, eu já tô passando na rajada de metralhadora, mano. Aí pegou bem na ponta do. <risos> Ai, mano, eu não tô tancando, pai. Eu não sei, mano. Puta Essa foi a missão... merda. O avião não tá subindo. O avião tá, tá Tem que alto, tentar pô. ser reto, pô. Vai reto e depois você vai subindo. Não, é tem que subir antes, Fê. É porque vai chegar um lugar que nós né, vai ter que entregar o avião pro careca, tá ligado? Você pode ir baixinho, Fê. Não precisa ir alto, não. Eu sei, eu tô, tô tentando fazer vácuo sem subir. Ah, faz. Dirt, você consegue ver a bolinha? Ah. Uh... <risos> Liga, mudou do caralho, vai. Tô me chegando já. Uh... Pode subir. Sobe até você ver que a bolinha não tá pedindo mais seta pra cima. Mano, se a gente conseguir fazer essa missão com esse avião assim, eu vou falar que. nós é pica, mano. Oi, Dirt, você aprendeu como faz a fuga da prisão? Sim. pode baixar um pouco. Ou... Caralho, melhor piloto de avião que eu já vi na minha vida. Ah, não é que ele tá fumaçando porque ele tá ruim, é porque você colocou biturbo, ele tá cuspindo fogo pelo escapamento. Ô, oh, você sabe como abre o paraquedas, né, rapaziada? Ô, oh, não vai bater de... Ô, oh, Fê, não pousa ainda, tá? Quando a gente uhum. falar pra você pousar, você pousa. Mas você vai ter que pousar na moral? É, esse helicóptero, hein, Fabio? é na é, é. moralzinha. É, rapaziada, é o botão do mouse que abre o paraquedas, tá? Não é? É o que atira. Sai daí, Fenn. Sai daí. Deixa o Fernando pousar. Vem na moralzinha. Tô, cara, cuidado com as helicópteras, depois vai vir negros. A gente tem uma da né? frente. A helicóptero é a helicóptero, viu? Ah, é. Cadê o Fernando? É Deus! Vem, caralho. Tem que ser na, na areia? Aham. Uh -huh. É. Puta. Para certinho aqui em cima e aperta S. Vai cortando a rotação devagarzinho. Cuidado, sobe, sobe, sobe, sobe. Oh, nossa, pra mim você tava em cima da água, velho. Vamos lá, cuidado pra não passar por trás, hein. Ih, tá travando, mano. Aqui pra mim. Eu não? Ih, tá travando aqui pra mim. Ih, cai. <risos> um é da hora. <risos> não tô concluído, pô. Credo, eu fiquei em bronze, cara. Ah, vai tomando o seu cu, Dirtz. O dirt, o dirt já, é profissional. O fez nada, ele ficou o Platinho. Ô, Gio, o que que você fez, cara? Desafio de Elite, ó, comprou ele, ó. Distração em 4.4 minutos. Ah, ah meu Deus! Bebou mesmo, Ninguém morre, comprou ele. Ah, desafio de Elite incompleto bom no V, primeira vez, 225 mil. Total de ganho, 225 mil. 5 mil. Ah, tá, doutor. 50. Ó. Level 16. É, agora todo mundo faz aquele esqueminha lá pra ver. A...